Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu sou a professora Cida e vou falar um pouquinho para vocês nesse vídeo sobre a disciplina Prática Pedagógica para a Formação Docente 2, que é a disciplina que a gente vai trabalhar nesse semestre. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou bacharel e licenciada em Matemática pela USP, sou mestre em Educação Matemática pela UFMS e doutora em Educação Matemática pela UNESP. Sou professora aqui no Instituto de Matemática da UFMS e também credenciada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, aqui na UFMS também. Atuo desenvolvendo e orientando pesquisas na linha de tecnologias digitais e educação matemática. Aí na tela tem o meu contato de e-mail, caso vocês precisem entrar em contato em algum momento. A disciplina tem 102 horas de carga horária e está organizada em seis módulos. Então, como o próprio nome diz, né, prática pedagógica, ela é uma disciplina essencialmente teórico-prática. Nós é, planejamos uma disciplina com a proposição de desenvolvimento de atividades teórico-práticas, portanto, né, para contextos escolares, envolvendo planejamento de projeto e elaboração de prática docente.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 observação de contextos escolares para definir uma situação problema, elaboração de um projeto de intervenção como solução do problema identificado, propondo uma curadoria de, uma curadoria de materiais e, ou, e, ou recursos didáticos pedagógicos, a organização desse material em forma de portfólio, e por último, a exposição interdisciplinar do portfólio envolvendo os cursos do PRIO, é, alocados na GAD, aqui na UFMS. Essa, então, foi uma apresentação geral, uma primeira apresentação da disciplina. É, eu espero que todos tenham um ótimo semestre com estudos e muita construção de conhecimento. A gente se vê, então, nos próximos vídeos e espaços da universidade. Até mais!